Hello for lovers tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Felipe Santos E eu estou aqui primeiramente para agradecer a todos vocês que assistiram nossa temporada Nossa segunda temporada que foi maravilhoso fazer isso por vocês e pra vocês Foi uma sensação única, ainda tá sendo uma sensação única Porque tem muita gente ainda assistindo E para quem não sabe eu faço também a Michelle Caran então ela teve uma aceitação ótima do público, apesar de todo mundo começar a achar que ela era uma vilã, mas quando no final viram que era é o contrário, né? Esse vídeo é especialmente para dizer para vocês que vocês não vão ficar sem conteúdo durante esse tempo de que a gente não está gravando, porque a gente já começou a pré-produção da terceira temporada. Então eu espero que vocês recebam esse vídeo com muito carinho. Eu tenho alguns recados para passar para vocês E não sou eu, tem mais gente aí para falar com vocês Olha só quem tá aí Oi gente, então Eu sou o Tony Campbell E eu também vou estar na terceira temporada de For Quem será que eu vou interpretar, hein? Até parece que vocês não sabem, né? Então gente, olha só Me perguntaram qual é o desafio dessa terceira temporada Caramba, pergunta difícil porque desafios é o que não faltam nessa temporada. Primeiro que o desafio foi de escrever, né? De contar mais histórias, de colocar novos núcleos, de colocar novas tramas, de colocar trama central, trama paralela, trama que é individual, tramas que vão se entrelaçando, mudando a vida de personagens. E tudo em 22 episódios. Então, assim, mais episódios já é um desafio maior. Segundo... Desafio da gente escalar novos atores: vão entrar 16 novos personagens, muitas participações também não deixa de ser um desafio, e é claro, o desafio maior que é da gente produzir um conteúdo com qualidade é, de forma tão tão humana e prezando sempre o bom resultado para chegar na telinha de vocês. Então, assim, acho que esse desafio é o maior da gente fazer tudo sem apoio, sem patrocínio, sem suporte, além, é claro, do apoio maravilhoso de vocês que nos assistem. Então assim, tem muita locação, muito cenário diferente, muita coisa diferente e que a gente não quer deixar de ter pra gente não perder a qualidade da história, pra não perder o enredo. Então acho que o desafio maior vai ser esse. Tem vários desafios, mas produzir com pouca grana, na verdade, com quase nenhuma grana, é muito complicado. Mas a gente não vai deixar de fazer. Então, assim, estou muito feliz, tô muito esperançoso com essa terceira temporada. Acho que a gente tem uma temporada lindíssima, belíssima nas mãos. E eu falo para todo mundo, né para não dar spoiler, para não contar das novidades, que a palavra-chave dessa terceira temporada é o heroísmo. A gente vai mostrar que uma boa amizade, um bom amigo, ele pode sim ser um super-herói de um outro amigo Então não perde que tá divino, tá maravilhoso A gente já vai começar a gravar Daqui a pouco tá cheio de conteúdo aí nas nossas redes sociais Segue todas as redes sociais Do elenco, da produção, da websérie, dos fãs Se você puder fazer uma doação para nossa vaquinha Vai ser muito bem-vinda, vai fazer a diferença E a gente conta demais com você Nos assistindo, nos apoiando, divulgando e expandindo o nosso trabalho Então, vamos divulgar forte Vamos espalhar a For pelo mundo? Eu conto com vocês, viu? Não perde que a terceira temporada tá ó, babado, confusão e gritaria, como diria o meu personagem, o Ian Bendassi. Beijo pessoal, a gente se vê na terceira temporada de For, que já já tá chegando aí no canal do Grupo Fundição. Até mais! Dessa vez. A terceira temporada, que são 22 episódios, vai ser mais complexa, é por isso que a gente está batendo na mesma tecla Nos ajude, se você não puder ajudar, compartilhe o link da vaquinha, que é muito importante pra gente Até o momento desse vídeo a gente está com 906 reais é, A gente está com a meta de 15 mil distribuída, lá tem um gráfico, se você olhar no site está muito legal Ela tem um gráficozinho de tudo que, com tudo que a gente vai gastar, com todas as nossas previsões e tomara que a gente consiga E se a gente não conseguir, pelo menos o que a gente conseguir A gente vai tentar fazer o máximo de coisas possíveis Então agora eu deixo vocês com algumas mensagens E algumas surpresas com personagens novos Olha só pra vocês aí Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Alex Zeiro e mais uma vez Estarei com vocês na terceira temporada de Fó Com todo carinho, com todo orgulho Conto com vocês, nos acompanhe em breve Oi gente, tudo bem? Meu nome é Anderson Lima. Eu tô na segunda temporada da websérie 4 com o personagem Ives. E quero convidar todos vocês pra irem lá no canal do Grupo Fundição. Acessa lá, assiste toda a primeira temporada, toda a segunda temporada. Aproveita, toca o sino. Aproveita, faz a sua inscrição. Porque sempre que a gente postar alguma coisa, você vai receber notificação na tua casa. E tenho uma coisa muito bacana pra falar pra vocês. Eu... Com o Ives estarei na terceira temporada de For. Isso mesmo, na terceira temporada. E conto com todos vocês para a gente ter bastante visualização, bastante compartilhamento para contar essa história linda, maravilhosa para o mundo inteiro. Beijo e fiquem com Deus. Oi pessoal, meu nome é Andrei Almeida e eu faço parte da terceira temporada de For com o um personagem que vocês já conhecem, o Marquinhos. O Marco está na terceira temporada de F.O.R. e eu conto com vocês e eu espero vocês, hein? Vamos fazer essa história linda de novo? Olá, pessoal! Meu nome é Ayla Criste, eu tenho 23 anos, sou natural do Rio de Janeiro e eu estarei na terceira temporada da websérie For. Então, fiquem ligados! Olá, galerinha! Eu sou a Emily Lohane, tenho 25 anos, moro em Pedro de Guaratiba e estarei fazendo parte da terceira temporada da websérie For. Fiquem ligados, vocês não podem ficar fora dessa! Fala galera, vim aqui me apresentar, até me arrumei um pouquinho aqui pra vocês e tudo mais, tentei, né? Quem tá falando aqui é o Gabriel Lisboa e eu quero anunciar que eu estarei na terceira temporada de Fó com o personagem Vitor. Vocês já viram ele no final da segunda, já, né? Mas pra avisar que continuaria na terceira temporada. Então, eu espero vocês lá com a gente porque tá muito legal. É isso, um grande beijo e até a terceira temporada. Olá pessoal! Eu me chamo Fábio Moreira, tenho 28 anos, sou de Cachoeiro de Itapenuri e eu estou na terceira temporada da uf For. fique ligado! Fala galera, tudo bem? Meu nome é Gustavo Scherer, eu tenho 31 anos e moro no Rio de Janeiro Eu tô passando aqui para dizer que eu vou fazer parte da terceira temporada de For e convidar todo mundo para acompanhar a gente nesse trabalho que vai ser incrível e olha quem tá aqui pra dizer pra vocês Oi gente, vamos todo mundo assistir Beijo, tchau E aí pessoal, beleza? Eu sou Heber cavalcante tenho 29 anos Sou natural do João Pessoa, Paraíba Atualmente moro no Rio de Janeiro E tô aqui pra avisar vocês que está na terceira temporada da websérie For Então acompanha lá, hein? Tchau, tchau Fala galera, aqui quem fala é Júlia Maestral E eu estou confirmadíssima pra terceira temporada de For Hum, agora ficaram curiosos, né, para saber o meu personagem o que eu vou aprontar na série? Hum, eu também tô super curiosa. Então bora, só vem que no caminho eu explico. Fala, pessoal, aqui é Leonardo Medeiros, eu tenho 26 anos e eu sou do Rio de Janeiro. E olha, eu estou na terceira temporada de For, então fica ligado. Oi, gente. Tudo bem? Eu sou o Matheus Brandão, eu tenho 24 anos e eu sou do Rio de Janeiro. E ó, eu vou estar na terceira temporada de FOR. Então fica ligado. Olá galera, eu sou Jeff Badilha, tenho 25 anos, sou do Rio de Janeiro, estou na terceira temporada de FOR. Vem com a gente. Fala aí pessoal, eu sou o Pedro Coelho e eu estarei na terceira temporada de FOR. Continue acompanhando porque vai ser um sucesso. Valeu. Fala galera, eu me chamo Patrick Queiroz, eu tenho 26 anos e moro no Rio de Janeiro. Fiquem ligados que eu estarei na terceira temporada da websérie For. E aí, gente, aqui quem fala é o Roberto Tinf, eu sou o Nano na websérie Fó. E tô passando só pra lembrar vocês que ano que vem, em março, eu e toda a galera de Fó vai estar de volta na terceira temporada. Então é isso, tá? Queria deixar aqui um grande beijo e até o ano que vem. Beijo! Olá, pessoal, eu sou a Sara Navarro, eu tenho 18 anos, eu sou de Londrina, no Paraná, já tô morando no Rio, já tem uns dois anos e eu vou estar na terceira temporada da websérie Fork. Então fiquem ligadinhos. E aí, followers? Tudo bem com vocês? Meu nome é Wesley Souza, tenho 34 anos e moro na cidade de São Paulo. É isso mesmo. Eu vou pro Rio somente para gravar a terceira temporada para vocês, que está apaixonante. É isso aí, galerinha, não percam março de 2020. Vem com a gente. E aí galera, eu sou o Zac Alves, o Oswaldinho da série Forte que vocês já conhecem. Eu tô passando pra dizer que eu estarei juntinho com vocês na terceira temporada, então fiquem ligados. Olá pessoal, eu sou o Natal tenho 23 anos e sou do Rio de Janeiro. E estarei na terceira temporada da websérie 4, então fiquem ligados. Olha só quanta gente bonita, quanta gente legal, né? Nem todo mundo pode gravar o vídeo. Tanto o pessoal que fez a seleção quanto os atores antigos Tem alguns que saíram e tem alguns que ainda estão E os que ainda estão, que não gravaram o vídeo foi por conta de trabalho Porque a gente resolveu fazer esse vídeo em cima da hora Pra não deixar vocês sem conteúdo Então assim, vai ter domingo que não vai ter nada Mas vai ter um domingo que vai ter uma surpresa Um vídeo de bastidores que eu tô programando aí Já não é uma surpresa aí, ó, tá vendo? Estraguei a merda toda mas enfim, vai, a gente vai, a gente te, vai fazer um vídeo de bastidores que é muito legal. Eu particularmente amo vídeo de bastidores, é a parte mais legal que tem assim nas gravações para vocês também poderem se sentir um pouco da nossa família, porque quando a gente começa com a gravação de fó, a gente vira uma família. A gente começa a compartilhar dos problemas, das irritações, das alegrias, das tristezas e a gente vira uma família. Então a gente ri muito, e como a gente tem muito problema, a gente tira esses dias de gravações pra gente poder rir, pra gente poder brincar. E isso nada mais nada menos, a gente tá fazendo um trabalho que a gente ama, né? Então não tem como ficar com a cara fechada, com a cara feia, pensando nos problemas da vida. Então quando a gente tá gravando ali, a gente tá realmente de corpo e alma. Eu sou uma pessoa que digo muito isso pra todos os atores que eu dirijo, e para todas as pessoas que me assistem Eu faço de tudo para o ambiente de gravação ser o mais tranquilo possível Todo mundo que gravou com a gente Sai falando assim Nossa, eu, eu achei que... Ah, vou esperar. Não eu achei. Nossa, eu achei o, o ambiente leve O ambiente tranquilo e é o que a gente tenta fazer, Tony e eu a gente tenta colocar o máximo de, de, de cuidado com o ator, o máximo de, de atenção com o um ator novo E o ator antigo a gente tenta o máximo de intimidade, a gente tem muita intimidade um com a gente brinca, a gente zoa, a gente fala merda, a gente fala palavrão Então vocês vão ver tudo isso no vídeo de bastidores que se eu não me engano, sem ser esse domingo, talvez até domingo dê pra entrar, mas eu vou tentar colocar o mais rápido possível então, se tiver um vídeo novo, vai ser domingo A partir das 2 horas, pelo amor de Deus A partir Vem você ir lá com mensagem no Instagram perturbando Tony Ah, já é 2 horas, não tem vídeo no YouTube Vai ter domingo que não vai ter é, Deixa nos comentários aqui o que vocês acharam da série Aqui é o momento agora para vocês colocarem tudo o que vocês quiserem colocar Os comentários vão estar liberados, então a gente vai ler um por um é, eu vou tentar fazer um vídeo com o Tony pra ler os comentários, tanto esses quanto os outros comentários, tem uns comentários engraçados nos outros vídeos. A gente precisa comentar, claro que a gente não vai expor a pessoa, mas a gente vai comentar uh, alguns. A gente vai reagir a alguns comentários também. Eu vou tentar gravar isso com o Tony, vai ser bem legal. E eu vou tentar também fazer entrevista com os atores, é, pra poder também o conteúdo enrolando enquanto a gente tá nessa pré-produção e. Hum, Enquanto a gente estiver em produção também, enquanto a gente estiver em gravação. Porque o meu intuito é não deixar o canal é, vazio e vocês ficarem sem a gente. Vocês vão ter sempre uma pontinha de alguém ali falando com vocês. Praticamente eu vou estar sempre na, na frente da câmera, porque essa parte quem cuida sou eu. Então, assim, espero que vocês gostem. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu acho que. Essa websérie que chegou a mais de 4 milhões de visualizações no YouTube só da segunda temporada do nosso canal não é qualquer coisa. Então, eu agradeço demais vocês, demais, demais mesmo. Muito obrigado pelas visualizações, pelos inscritos, que cada dia cresce. Eu fico muito agradecido. Então, se você não é inscrito, se inscreve no canal. Se você não assistiu os vídeos ainda, tá caindo aqui de paraquedas, volta lá no início. É só abrir aqui o link você vai ver uma playlist com os 16 episódios da segunda temporada que são imperdíveis. Você tem que assistir. Então, fiquem com Deus. Muito obrigado e até a próxima. Tchau.